Beleza, tô voltando aqui com mais um vídeo. Essa brigada para pra vocês. Mais um vlog. Bom, rapaziada, tive uma brilhante ideia agora, mano. Tipo, eu tava arrumando a mala ali, porque eu vou viajar amanhã. Vou lá pra casa de praia. Eu tava arrumando a mala e eu vi um bagulho ali no, no, meu, no meu armário ali, rapaziada. Eu tinha guardado isso daqui, mano, pra destino um adesivo. Eu fiz um adesivo pro canal. Mas acabei não distribuindo por conta que eu tinha perdido os adesivos. Mas esses adesivos aqui tava tudo no com meu pai, tá ligado? O que tava distribuindo aí para galera então tava dentro da mochila eu acabei esquecendo aí não não não aliás tava dentro de um armário e eu não sabia que tinha ainda mais adesivo eu fiz exatamente 500 adesivo aí e não distribuir tá por conta que eu perdi o adesivo então acabei não distribuindo agora eu fui pegar para levar pegar os cabos ali para levar para casa de praia para encarregar as coisas e mantive uma brilhante ideia. É, vocês lembram que o meu PS4, eita, não, meu PS4, ele era, era envelopado, né? Então, por que não envelopar o meu PS4 com a minha, com meus adesivos, rapaziada? Assim, eu literalmente, é, fiz a parte aqui, ó, a primeira parte não ficou tão boa, porque tem que secar e passar secador nele, pra ele ficar mais lisinho, tá cheio de bolha ali também, tem que furar também, e faltou essa parte aqui, ó, galera faltou essa parte aqui ó para mim eu vou dar uma limpada primeiro nele e vocês vão estar tá vendo aí a, o timeline mas primeiro eu vou ter que ir lá pegar mais adesivo ainda porque faltou ainda vai faltar um pouco um pouco mais de adesivo então eu vou ali pegar e já volto com vocês fui aqui ó galera esses são meus adesivos aqui tem uma xícara de, de chá aqui mano beleza os adesivos aqui mano galera olha olha essa foto tá ligado essa foto mano agora que eu lembrei que eu fiz esses adesivos quando eu cheguei a 15 mil inscritos no canal e faz muito tempo então que eu tô fazendo esses adesivos tá ligado então faz muito tempo que eu tinha perdido para levar os adesivos cadê os adesivos aí eu fui tava revirando a casa ali para tentar achar o carregador encontrei esses adesivos aí mano não, não foi hoje não foi hoje exatamente hoje que eu achei Hoje eu tinha, ontem eu tinha guardado, eu tinha guardado no, na gaveta E hoje quando eu fui pegar o bagulho eu falei, mano, dá pra fazer alguma coisa com esses esse adesivos. São muitos adesivos pra, tipo, para nada, tá ligado? Vou, vou doar, vou fazer alguma coisa, vou dar pra alguém Porque são muitos, literalmente muitos, então Eu pensei em envelopar o meu PS4 aí, com meus adesivos Rapaziada, comenta aí o que vocês acharam da ideia Eu vou estar tá fazendo aí a, a parte ali, a outra parte ali agora e vou estar mostrando três melhores para vocês. Fui! I Linger between the words to say, eh? to say the words you remember. Now we're here to take control over your body and over your soul. We're gonna take back. Rapaziada, terminei aqui a parte, mano. Aqui embaixo não, não vou fazer nada por enquanto, porque, mano, é muito complicado, tá ligado, rapaziada? De eu botar várias quadradinho mano. Ficou cheio de bolha aqui, não, não sei se vai dar para ver na câmera, mas ficou cheio de bolha. O que, que eu vou fazer? Eu vou secar, né, com o secador. Depois a cola vai mais lisinha Vou lá pegar o secador agora. E o outro conselho foi. Galera, deixei ali a câmera em cima do negócio da, da, mas não, me, em cima da cafeteira aqui, mano. aí eu já envelopei meu notebook, é, No notebook tipo antigo, no, no sei, não, não sei se, não, acho o novo, não, o novo não tá agora. Mas o meu notebook antigo, eu tinha envelopado dele todinho, mano. Ficou realmente bonito, tá ligado? Como o, o adesivo ficou bom, mano, ficou, tipo, iluminado, assim, tal, ficou muito da hora, tá ligado? Então, agora eu vou dar uma secada aqui e já volto com vocês. Comenta aí qual, qual o próximo envelopamento aí eu Não sei se vai dar para mim desenvolver o meu contorno do PS4, mas eu acho que não, que é um pouco mais complicado. Mas comenta aí o próximo o próximo console aí que vocês querem que eu envelope. dá para mim developar o notebook, o notebook, mas só se vocês quiserem, depois eu tiro só para ver como é que vai ficar. Eu já sei como é que vai ficar, mas vocês quiserem ir, só para mim, para mim ver. E, e tem meu PC também, que é o PC normal, PC de mesa. Daí dá para colocar toda a lateral dele aí, vai ficar bem massa. Eu vou ver quantos adesivos ainda tem, eu acho, mas eu acho que vai sobrar de boa ainda. É, faltou um monte de adesivo e é isso aí, rapaziada. Vamos secar aqui agora e já volto com vocês. Pô, rapaziada, se perguntando por que eu tô passando de secador no, no negócio aqui. É pra cola grudar mais no, no, no PS4, tá ligado? Mano, mas essa parte aqui de baixo, eu nem sei se vai funcionar direito, eu vou tá ligando aí com vocês. Mas eu vou tá ligando aí, vamos ver se vai funcionar o bagulho. Quero ver, mano, todos os senhores pra ver como é que vai ficar. Mas no, o resultado final ficou exatamente muito irado, velho. No notebook ficou mais legal porque fica mais certinho, fica mais quadrado. No notebook é mais da hora. Então, provavelmente no notebook vai cada hora, obviamente. eu te, Se eu tivesse uma foto, se eu tivesse uma foto, não, se eu tivesse uma foto no meu notebook, como que ele era antes, é, eu mostrar para vocês. Mas como eu não tenho, eu tinha salvo no meu outro celular, então obviamente eu não vou ter mais. Mas ficou muito irado, mano. E como tipo, no notebook fica mais reto, tipo, não fica desse jeito aqui, ó. Todo torto assim, tá ligado? Um, um fica pra lá, o outro fica pra cá Aí o outro fica pra lá, tá ligado? Mas ficou da hora do mesmo jeito Comenta aí o que vocês acharam e é isso aí rapaziada, se vocês gostaram mano, o meu envelopamento aí, se é o notebook ou o PC Mas eu tava dando umas com, uma contada ali no, tem 25, 25 adesivos mano, dá, acho que dá pra envelopar o PC inteiro, tá ligado? PC é o, o grande, e o notebook também, vai, só que vai sobrar, ou seja, como eu já vi no notebook Eu achei, eu, achei, eu acho muito da hora envelopar só do computador, o que vocês acham? Que eu nunca vi, eu nunca vi como é que vai ficar no meu PC, então eu te, quero ter uma experiência a mais aí no meu PC grande e aí já para se você gostou mano deixa seu like aí tive essa ideia do nada tá ligado desenvolvido eu tava literalmente arrumando as coisas eu não tô fazendo nada para falar merda aqui mas eu eu tô eu tava literalmente arrumando as coisas aí para viajar para casa de praia então eu vi os adesivos, viu o PS4 e tive a brilhante ideia de envelopar o PS4 do nada tá ligado é isso aí rapaziada eu tinha que dormir tá ligado porque amanhã eu tenho que acordar sempre no dentista então eu nem devia estar gravando porque senão eu não vou conseguir acordar mas é isso aí rapaziada vídeo foi isso aí vídeo curto não sei se foi vídeo curto mas se vocês gostaram rapaziada deixa o like ó já tira a fotinha aí editor para também aqui é isso aí rapaziada tamo junto foi